E aqui o que você achou da. Eu vi a, a exposição, a peça da balança, né, Colúmpio, que se diz em espanhol. O que você achou de tudo isso? Eu, eu penso que o título, Arqueologia da Autonomia, pode levar a muitas reflexões, né, para qualquer lado. Reflexões teóricas, filosóficas, hum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 mulheres, para meninos, para eh, adultos? O que significa autonomia? É isso mesmo, Maru Bia. É... é essa a proposta da nossa curadoria, tensionar mesmo esse conceito, pensar nele dentro de uma rede colaborativa, tanto para montar o um projeto, como eu já disse, como para envolver eh, artistas e público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 faz a exposição de quem cria junto com o projeto curatorial tanto as obras, os artistas e o público que está é, dentro do espaço expositorial.